É meus amigos, mais uma semana e mais um trailer de King of Fighters 15 foi revelado pra gente aí agora mostrando a personagem Elizabeth, o seu gameplay e muito mais, a gente vai comentar um pouco a respeito disso daqui. Como de praxe, e eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos? Hoje, Alanios Granfino do hipismo. Tá não deve ter entendido nada, um mas. Foi a mesma coisa da outra personagem lá que a gente fez vídeo, a Kula, que eu não tinha entendido. Mas assim que começou o vídeo, eu falei: Ah, tá. Se eles não mudaram muito ela, vai, vai, você vai pegar. Ah, entendi. Isso aí, gente. Ó, entusiasta de Coffee aqui, gente, me perdoem, desculpa. Tô conhecendo mais da franquia agora. Então é isso, galera. A gente vai conferir todos juntinhos. Aqui o trailer da Elizabeth Blanktorch, acho que eu falei certo o nome dela, o gameplay e falar um pouquinho também sobre a personagem que é a Lanius manja mais do que eu, entendeu? Então já aproveita para deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, Lanius, deixa eu trocar nossa tela aqui para a gente poder começar a ver esse trailer já está devidamente configurado aqui. Na exibição em 4K, com o volume já devidamente ajustado. Sem mais delongas, bora lá conferir e depois a gente fala um pouquinho da personagem. Simbora. Ah, entendi o. Só pela roupinha. É. Oh, mais um time formar, rapaz. Não acredito. Colocar o Kukri no lugar do Shen Ele falou, eu nasci na China Você viu ali, ele falando Espera <risos> <risos> aí, o, game, o gameplay dele é muito guiado Por essas magias mesmo, assim? Uh -huh. É um ah. de dois <risos> <risos> Ué Nossa, opa Caraca, irmão Opa, ah, tô gostando do que eu tô vendo. É Mais criatividade. Ai, que isso? ali que isso? Ai, que isso? Ai, que isso? Ai, Mostrar no final de um especial. <risos> ela é uma espécie de Legolas divina. Por conta daquela flechinha que ela tacou aí. E aí, Alan, o que você achou do gameplay dela, mano? Vamos lá. Primeira coisa que eu notei de diferente na Elizabeth é que ela tá sem assim, o um chicotinho que ela usava na mão. Sabe aquele chicotinho de. de... Corredor de cavalo mesmo, sei, cara? Sei, ele... sei bem, aham. Uhum. Ela usava um daquele, tá ligado? Na, na luta, né? E eu tô percebendo que tiraram isso, eu gostei, achei legal, né? Ela sair na porrada e tal, enfiar o Tavef nas orelhas, deixar o cara com duas orelhas do lado só. Gostei de algumas mudanças que fizeram no gameplay, os efeitos da magia dela estão muito bonitos. Deu pra ver ali um parry, o cara bateu, ela passou pra trás ali, gostei bastante disso. Então, de um modo geral, eu pra mim a Elizabeth era um boneco de dois golpes. Eu gostava de jogar, achava divertido jogar com ela, porque era bem simples, era bem fácil de jogar até, porque ela não tinha um command list muito extenso. Então, tô com vontade de jogar com ela de novo pra ver qual é. Do que eu vi da Elizabeth, tudo que eu vi, eu gostei bastante, tá? É, o gameplay da personagem, assim, ele é interessante, ela é bem agressiva, assim, pelo que eu pude ver. Ela tem uns mix-ups bem legais assim É legal esse uso de magia também é, Eu como um novato em KOF eu nunca cheguei a ver essa questão dela utilizar o chicote Ou eu devo ter visto e não lembro porque eu já acompanhei muita coisa de Korf, mas não tão próximo assim e não cheguei a jogar tanto também, como eu já disse nos outros vídeos, né? Mas a questão do gameplay dela assim, eu achei bem interessante, é o tipo de personagem que eu curto. É o personagem que vai pra porrada mesmo ali, porradaria franca mesmo, tem uns mix-ups muito da hora, dá pra emendar vários tipos de combos. Então esse tipo de personagem me agrada bastante. Esse teleporte ali, meu amigo... É, tem duas coisas que eu vi nela que eu achei interessante. Uma que é a lance dela refletir magia ali, que ela fez... E o outro foi o, uma parada que ela soltou uma bolinha Que a bolinha foi, parou na tela ali e tal E o Benimaru acabou caindo em cima Que me parece ser aqueles golpes que você manda magia E aí você segura o botão e solta na hora certa, sabe? É, a SNK adora colocar uns golpes assim E me pareceu ser esse tipo de, de, de golpe que estão colocando pra ela E aí é legal porque dá pra você fazer um, um zoning seletivo, né? Você pode usar como trap, você pode segurar o cara no canto dele, né? Dá pra brincar Bastante aí, tirar umas estratégias bem legais com esse tipo de golpe. Inclusive, esse teleporte que ela tá fazendo ali... Ah, tá. Agora acabou de mostrar. O cara mandou a bolinha de energia e ela teleportou. Porque me pareceu no início que quando o cara dá uma porrada... Ela dá uma espécie de parry, parece, e aí ela teleporta pra trás do cara, pra poder bater, entendeu? Mas isso é um comando normal, como um ataque especial dela mesmo, né? Ela fazia o teleporte a hora que ela quiser. É, o que eu notei aí, é que no Benimaru, ela usou a versão uma versão que ela brilhou azul, defendeu o soco, e nesse daí, foi, mim, aparentemente, foi a versão EX, porque ela ficou amarelinha. Então, deve ser uma pra dar counter em magia, e o outro que deve ser a versão EX, e a outra deve dar counter em ataque físico. Acho que ela deve ter o lance de, de, de dar counter nos dois. De qualquer forma, se você estiver enfrentando um carinha Zoner, né, como o tempo de recuperação do boneco é, não é muito curto, geralmente o tempo de recuperação dos bonecos de King of Fighters que mandam magia é mais parecido com o do Ryu e do Ken do que o do Gael. Né? Eu não sei se a galera tá ligada, mas o, o Gael, como ele tem um golpe né, de segurar para trás e para frente, o tempo de recuperação dele é menor do que o do Rio e do Ken. Então, se os dois mandam magia junto, o Gaio consegue defender e bater antes dos caras sair da, da posição. E aí, tempo de recuperação dos bonecos do cofre é mais parecido com o Ryu e Ken. Então, se tiver até meia tela, dá pra você sumir e aparecer atrás sem tempo do cara reagir, entendeu? Se tiver tela inteira, aí talvez não dê. Esse ponto aqui, ó, ele, ela realmente deu um parry olha lá, no soco do Benimara olha lá. Na hora que ele dá o um soco, ela defendeu, ela ó, deu o parryzinho, que é essa, esse efeito aqui. Realmente Ixt. parece ser é alguma coisa relacionada à defesa. E aí ela fez o teleporte. E aí se a gente for lá na frente um pouco, esse momento aqui específico, ó, ele taca a magia. Ah, novamente ela deu o parry. Só que ela deu a versão EX, né? Você vê que ela ficou amarela. Deixa eu ver aqui, ó. Aí ela mandou, ela ficou amarelinha, bateu. A magia nela lá, ela foi e teleportou Interessante E largou o combinho básico ali Autocombo, apertando o botãozinho É verdade No, no beta do KOF, os autocombo, meu filho, rufaram. Eu não acho ruim o autocombo Desde que subi menos do que o combo normal Mas pelo que eu vi, eu não é o mesmo é a hum. mesma coisa, sim. Você faz um combo automático ali que ele vai te dar um combo completo, obviamente. Você ficar apertando o botão e tal, tal, tal. E ele dá um dano considerável, assim, entendeu? Ele deixa você fazer seus próprios mix-ups ali com o personagem. Você aprendendo e tudo mais. Assim como era no 14, eu acredito. Mas o auto-combo tá ali, meu amigo. Vou poder ajudar os jogadores muito casuais no cofre, entendeu? Eu mesmo, particularmente, eu não sou muito chegado nessa questão de auto-combo, essas coisas, não. Mas eu confesso que me ajudou pra caramba <risos> Como for jogar beta, entendeu? Eu não acho uma coisa ruim, né? Da Dragon Ball Fighter's tem, e a gente consegue usar ele no meio das paradas Dá pra perceber que algumas coisas você consegue emendar um autocombo Eu já vi comentários a respeito disso, outras coisas não Então isso também vai forçar ali o cara a pensar na hora que ele vai usar o autocombo Qual golpe que você consegue fazer agachado, às vezes você dá uma rasteira, né? Será que o soquinho agachado abre espaço pro autocombo? A rasteirinha agachada abre espaço e tal, será que você consegue emendar depois? Então essas coisas assim já é legal para né? até para o jogador casual começar a entender que o alto combo dele não é só pegar o controle e ficar fazendo assim, tá ligado? E que dá certo. Bom meus amigos, mas então é isso. Esse foi o gameplay da nossa querida Elizabeth no King of Fighters 15. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixem aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam da personagem, do gameplay dela. Se vocês estão ansiosos aí pela chegada do KOF, tá próximo. Fevereiro tá quase batendo na porta aí, dia 17 se eu não me engano